Nesse vídeo eu vou te mostrar três dicas de memorização que vão servir para você utilizar no seu material de estudos Mas olha, é o seguinte, esse material é bem direto ao ponto mesmo e você vai conseguir imediatamente utilizar no seu aprendizado, ainda hoje Ele funciona também para pessoas que costumam esquecer do que estudam com frequência Se interessou pelo assunto, então vem comigo Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy e criador do método Aprender de Primeira. Um método de estudo completo e passo a passo que te dá tudo o que você precisa para aprender, seja para vestibulares, para concurso, para faculdades e etc. No vídeo de hoje eu tenho algumas dicas de memorização para você e elas vão ser bastante úteis para a fase de aprendizado que você está. Então pega aí o seu Evernote, o seu Xmind ou o seu papel e caneta porque você vai conseguir anotar muito as informações que eu tenho para passar hoje e é claro utilizar elas no final dessa aula aqui agora é o seguinte estudante a primeira coisa que você precisa entender é que o foco principal de quando você tá lá sentado na frente de um livro ou na frente de uma videoaula o foco não é que você memorize, decore, retenha toda aquela informação o foco foco longe disso é que no início nessa primeira nesse primeiro encontro com o material o foco é que você compreenda essa informação não coloque nada para dentro sem compreender anteriormente é claro vão vão haver exceções para isso que eu acabei de te falar mas aqui no início o que eu falo para você é o seguinte seu foco principal tem que estar tá na compreensão desse conteúdo dito isso deixa eu te passar aqui as três dicas de memorização de estudo. A primeira dica é intercale as revisões em intervalos de tempos crescentes. Quer que eu repita? Intercale as revisões em intervalos de tempo crescente. Adriano, o que é isso que você acabou de falar? É o seguinte: quando você estuda, quando você aprende, o seu cérebro vai esquecer da maioria das coisas que você vai colocando para dentro. Olha só, mesmo que você pegue a primeira coisa que eu falei nesse vídeo, que é a ideia da compreensão, e leve mesmo para os seus estudos, quando você compreende algo, não quer dizer necessariamente que essa informação será retida e ficará lá dentro por um longo período de tempo. Olha só, seu cérebro esquece, existe uma coisa, um fenômeno que seu cérebro passa de maneira bem natural, que é chamada curva do esquecimento. Isso prevê um esquecimento crescente do material que você aprende, imagina você se esforçar tanto para consumir 10 horas, 50 horas de uma certa matéria e no final do semestre você já esqueceu de boa parte daquele material, isso é o que a curva do esquecimento faz então quando eu falo intercale as revisões em intervalos de tempo crescente, o que eu tô falando para você é que quando você preparar lá a sua anotação dentro de sala de aula, o que eu quero que você faça é não simplesmente faça as anotações e deixe ela de lado, continua olhando para essas anotações ao longo do tempo, porque do contrário você vai esquecer de tudo. Aqui eu preciso abrir um parênteses, você não vai esquecer de tudo. Você vai esquecer de uma boa parte. Então, uma boa parte quanto? É, em um estudo de uma palestra de uma hora, em 30 dias, sem olhar o material novamente, alguns estudantes chegaram, a média chegou a 3% de retenção. Ou seja, eles se lembravam de 3% daquele, daquela uma hora que eles tinham compreendido. Então, é bom perceber, estudante, que o que eu tô falando para você não é mais uma dicasinha que você vai. Simplesmente gostar de ouvir e nunca implementar. Isso aqui é algo como obrigatório, é algo que você precisa colocar em prática, porque, do contrário, meu amigo, você vai esquecer de tudo. E você não quer esquecer de tudo, esse é um dos motivos de você estar assistindo esse vídeo. Então anote no seu caderno, intercale as revisões em intervalos de tempo crescente. Aqui eu entro agora no ponto número 2. Explique para alguém como se você quisesse que a outra pessoa realmente entendesse aquele conceito. Pegou? Explique para outra pessoa como se você tivesse realmente o desejo interno de que a outra pessoa te entendesse. Então, quando você tenta, pensa com você mesmo aí agora, na última vez que você assistiu um super filme, uma super série, uma, uma coisa realmente chamou a sua atenção, e você tem lá o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, você tem os seus familiares, e você estava realmente tentando falar para a pessoa quão legal, quão foda era aquele, aquela informação, aquele conteúdo, e, e, e você estava tentando transmitir no meio da forma como você verbalizava, como o seu corpo mexia, aquela aquele sentimento que você obteve ao entender ou ao consumir aquela nova informação o que eu quero que você tente fazer é copiar esse estado que você tem emocional e físico quando você está tentando comunicar uma informação que é realmente do seu interesse para os seus estudos. Existe um super poder dentro de você que tem a ver com as informações que te interessam. Quando você age como se a informação te interessa, parece que o seu corpo entende como se a informação fosse interessante. Então tenta explicar o que você está estudando de maneira engajada de maneira apaixonada para pessoas que você conhece e confia e você vai tender a reter muito mais a informação Olha só que legal essa técnica você provavelmente já conhece mas nunca tinha ouvido alguém explicar dessa maneira que eu acabei de te explicar que é a chamada técnica de feima Tá entendendo? Então, tenta fazer isso porque eu tenho certeza que você nesses 30 dias os 3% nem vão fazer parte da sua esfera de possibilidades. Você vai estar tá bem mais acima dos 50%, se você conseguir manter isso como hábito, não é para fazer uma vez só, é para fazer várias vezes. Ponto 3. Olha, esse ponto 3 é muito importante. Essa dica aqui pode mudar a maneira como você estuda e aprende novos conteúdos. Então anote isso daí, eu não vou repetir para você anotar mesmo, ó. Use mapas mentais para entender o que você não entende coloca um traço em cima do não ok não vou repetir olha só é o seguinte eu tenho aqui um exemplo para explicar melhor essa dica número 3 quando você entende algo quando você aprende algo uma das técnicas que eu recomendo é a utilização desse mapa mental ok você vai cria um mapa mental e você tem lá o vários tópicos exemplificados, as palavras-chave e tudo mais. E o interessante é que depois que você tem esse mapa mental feito, pronto, o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é entender que esse material não está pronto. Apesar de a aula ter acabado, apesar de você ter acabado de ler o livro, apesar de ter acabado de ver o vídeo, esse material não está, essa anotação não está pronta. Ela só vai estar pronta quando você terminar de fazer isso que eu vou te falar agora você vai pegar esse material no pós-aula depois dos estudos e você vai se fazer perguntas é a técnica da auto das auto perguntas você vai se fazer perguntas sobre o material que você tá ali olhando passando o olho faça essas perguntas em no mínimo três níveis de profundidade eu tenho um exemplo aqui para te dar mas aí esse exemplo foi em dois níveis de profundidade a primeira Olha só eu tô lendo lá tô estudando é, matemática e tem lá uma, uma, um tópico de, de juros simples eu tô lá lendo juros simples aí tem lá um conceito é o juros simples é um cálculo que mede a porcentagem de juros obtidos ao investir um capital por um certo período de tempo beleza aí eu fui pe... entendi entendi beleza eu tenho ao juros e aí eu... vai ter uma taxa em cima de um capital que eu investi. e aí eu me fiz uma outra pergunta porque o quando eu tava vendo a aula do ferreto eu fui lá e, e o cara falou ó, oh, é diferente dos juros composto esse juros simples que que acontece a taxa só acontece no capital inicial e aí eu fiquei por quê Tá entendendo? Essa é a ideia. Você tá lá com seu mapa mental, tá lá. Durante a aula, o cara é muito bom, a didática é boa, você vai com o flow. Mas depois da aula, você para para refletir. E aí quando você para para refletir, perguntas surgem na sua cabeça. A maioria dos estudantes não, não tem esse hábito de se auto-perguntar, então não, não ache estranho se essas perguntas não aparecerem. Mas à medida que você for fazendo isso como um hábito, você vai notar que essas perguntas vão começar a trafegar na sua mente e você vai é, dar as boas-vindas a essas perguntas. Então, quando eu fui lá, eu me perguntei, poxa, por que, que a taxa incide sobre o primeiro valor e não sobre os outros meses? E aí eu fui atrás da resposta. Olha que interessante. Nas anotações que eu tinha ali, no mapa mental que eu tinha criado, não tinha a resposta da pergunta que eu tinha me feito. Então, quando, quando você está lendo o seu material e você percebe que dúvidas aparecem na sua mente, pode ser aquela dúvida, daquela pergunta que ia te dar um 10, mas não deu, ia te dar uma média, mas não te deu, mas você, por não ter feito essa estratégia, por não ter, por não ter aplicado essa técnica, acabou se ferrando e você não quer isso, então usa essa estratégia. A resposta para, se você estiver curioso, é que o... Os juros que eu obtenho ao fazer esse investimento sobre o capital inicial não é reinvestido no próximo mês ou no próximo período. Então, por isso que o que eu obtenho é sobre sempre a taxa inicial, porque nunca há, nunca existe um reinvestimento dos juros obtidos agora é o seguinte eu sei que muitos estudantes você provavelmente tá querendo aprender de forma eficiente aprender de forma poderosa realmente pegar assumir o controle do que você tá aprendendo e guiar mesmo passo um passo dois para passo o que que eu preciso fazer para tirar altas notas na faculdade para passar no vestibular no concurso para lidar com esse mundo de informação que eu tenho eu tô meio perdido não sei o que fazer então é o seguinte eu tô aqui e eu tô querendo te ajudar então, se você tem interesse em ir para o próximo nível, eu quero te convidar para o método aprender de primeira. O que, que é esse método? É um método completo que eu criei com base em metodologia ativa, ciências da aprendizagem e outras coisinhas mais. E você vai conseguir acessar esse método hoje, aqui nesse mês de abril. E no mês de abril, por que, que eu estou falando mês de abril? Porque tem uma promoção do mês. Nessa promoção do mês, você ganha dois cursos você vai ganhar o curso método aprender de primeira e um curso sobre prática deliberada talvez você não tenha ouvido falar mas é uma, é a técnica mais estudada e que no mindset as pessoas falam sobre isso é, é a melhor forma de praticar para obter para obtenção de conhecimento e habilidades é a prática deliberada e você vai ganhar esse curso como um bônus, além de uma aula ao vivo comigo. Ou seja, eu vou estar tá lá no aula ao vivo com você e vou, eu vou conseguir olhar cirurgicamente para o que você está fazendo e te dar dicas e insights que talvez você nunca teria porque você não está ne, imerso nesse nesse mundo da da aprendizagem eficiente. E, as boas-vindas que eu quero te dar são nesse curso e nessa aula ao vivo. Se você tem interesse, eu, te... eu gravei uma aula explicando as quatro estratégias para você e coloquei aqui na descrição. Você clica no link, você vai até essa página, vê a aula, gostando, querendo entrar, clica em algum dos botões lá indicados e seja muito bem-vindo ao método Aprender de Primeiro. Mas olha só, o vídeo ainda não acabou, porque eu tenho uma super pergunta que eu quero que você responda aí nas áreas do comentários, olha só. A pergunta é o seguinte, hoje, hoje no dia de hoje, o que que você consegue utilizar das três dicas que eu passei das outras coisas que eu meio que fugi do roteiro o que que você vai conseguir utilizar hoje no seu aprendizado que você acha que vai te ajudar de alguma maneira coloca aí para mim não só para me ajudar mas pensa o seguinte que outras pessoas vão estar tá lendo essas essas as suas mensagens e vão conseguir mudar a maneira como eles aprendem ou talvez consigam um insight que eles não conseguiram comigo mas vão conseguir com as suas palavras então pensa nisso e articula bem o seu comentário muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui eu quero que você estude mas estude com eficiência continue estudando e aprendendo e desenvolvendo os, as suas super habilidades eu vejo você no vídeo de amanhã tchau tchau